Gente, situação nem sempre é tão simples, porque ah, nós estamos agora no isolamento social, onde nossas crianças estão em casa, nós pais também estamos em casa, que é meio que entediado, já que a gente está sem poder sair de casa, passando por essa situação de falta do que fazer dentro de casa, ou melhor, cansado de fazer algumas coisas, fazer para esse momento de tédio, e aí eu anotei algumas ideias, porque nós não queremos que a situação fique apenas assim, ó, como tá ali, ó. Ó. A gente tá ali assistindo o que TV e claro, falta oportunidade, então eu tive uma ideia e vou falar isso para ela agora também, que é criar uma caixa do tédio. E se você também tiver mais ideias, deixa escrita no vídeo aqui embaixo e falar com ela. Hello, dear. How are you? Uhum. O que você está fazendo? Jogando é assistindo, e assistindo. Hmm, coisas que eu adoro, só que não. Eu tenho uma boa ideia para você e para mim. Para colocarmos dentro da anticaixa. Anti... Errou! Anticaixa... não. Ted é o Hã? Ted é o A caixa é o anti procurar então uma caixa para se é a caixa do -tédio, e eu vou entrar no Instagram e vou pedir ajuda às pessoas. Nós finalmente conseguimos a nossa caixinha de anti -tédio. E aqui está! A, a caixinha anti, -tédio. anti -tédio. E preciso da ajuda de vocês. Com a minha missão, eu preciso de ideias do que, é que eu posso fazer em casa, de maneira simples a ah, pra fazer brinquedos, então eu tô com um papel aqui pra anotar, a gente até conseguiu uma caixinha, essa caixinha. Posso fazer com minha filha, brincar de gato Mia. Desliga, desliga as luzes, luzes coloca uma e venda. Coloca uma venda e sai procurando as pessoas. É, então, aí fala gato Mia, gato Mia. Até achar as pessoas. Jogo da velha, brincar de jogo da velha. Tudo isso é para a caixinha do antifênio. Pega a varita. Brincadeira de origami. Brincadeira, Brincadeira elástico. Pula a corda. Dentro de casa. Sim. passa ali no Tá. E o de, nosso grande desafio é fazer isso no apartamento que nós moramos, que é pequeno. Pequeno, gente. Olha que espaço Pular, pequeno. Corda. Brincar de colorindo, tá com três cores. colorindo com três cores. Brincar colorindo. Com três cores. Brincar. Vai ser legal. Brincar de trava-língua. Pisa pé. Mamãe não vai gostar disso. Olha o Zé. Aquele assim. Você bota... Uma pessoa tá ali, aí você faz... assim? Faz aí pra eu ver. Tem uma pessoa ali. Vou. Eu tenho que tentar pisar no pé dela. Aí faz hum. Pisa pé. Aí a pessoa também tem oportunidade. Se ela for pisar no pé dela, hum. tem oportunidade. Brincar de papo legal é muito legal. É. Corrida bíblica é legal. Eu não conheço que é dos pontinhos. Também tem um de um copinho, coloca um canudo. A gente tá fazendo uma caixinha anti por causa desse isolamento. Então, é, a gente vai fazer, vocês vão talvez dar uma, algumas dicas pra gente escrever na caixinha anti Ah, uma coisa legal também, ler a Bíblia. É interessante. Ler algum livro que você tem meta. Hum, fazer perguntas e, e respostas. aparece... Coisinha aqui, ó. Perguntas... Pra fazer. Ah, a batatinha frita, legal. Você pode pegar balões e encher Departinha. eles. E você pode jogar todos ali no ar, chama a sua família e não pode deixar nenhum balão cair. Lavar pratos. Putinha, na na casa, casa da tia eu gosto. É, é meio que duas pessoas, se... uma pessoa senta assim hum. e uma fica em pé e uma corre assim as pessoas ficam... Corre, não, não, não, não, não. Jogo de tabuleiro hum, bom. Boa. Tô gostando das ideias de vocês, gente Coloque mais ideias aí Guarda-roupa Júlia, você gente... tá sendo só trabalho, hein, Júlia Tá bom, vamos lá Arrumar e o espaço nosso É pequeno Não tá, tá, assim Acampamento na sala A gente já fez isso uma vez, foi muito legal aqui E que de música tá esse filme é? Ah, quer dizer, quem sou eu? É legal. Ah, igual aquele vídeo que a gente fez Pedro. também. Qual? A gente pega um papelzinho, a gente vem dos olhos e tem que desenhar fazendo o comando do outro. Se você não viu esse vídeo, então vai lá no YouTube e veja. You? Deixa eu mostrar aqui pra you? vocês. You? Gente, tá cheia! Tá gente... cheia! Fazer arte com papel, porque a gente vai precisar de muita ideia, senão a gente vai ficar só na televisão assistindo e no celular. E jogando. E jogando. Isso que a gente não quer. A gente quer tornar esse momento também produtivo e mais próximo da família, a família se unindo. Também tem um comentário aqui embaixo e deixa brincadeiras ou links que você acha interessante para fazer nesse período de isolamento social. Gente, tem muito papel, tem mais de 40 Parecido assim, 40 A gente entulhou tudo isso aqui Tem muito papel aqui embaixo ó. Uhum. E obrigado a vocês que deram essas ideias tá? uhum. E todas essas... Todas Não tem certeza. Certeza. Todas, né? Nem solta Mas a maior parte dela vão é se torna vídeos Sim. e vão estar no canal para vocês assistirem e deem like e se inscrevam no canal para saber todos os jeitos que nós estamos fazendo isso e vai ser muito legal porque nós vamos matar esse tédio não matar, sim, ainda vai ter é verdade são muitos dias em casa sim. mas vai ajudar a gente eu acredito também que vai ajudar vocês a melhorarem esses dias juntos em casa um abraço também. tchau